E aí pessoal, continuamos nas ranqueadas para tentar chegar ao gold. Estamos quase lá. Outro rio para lascar tudo. Pula! O foda desse pilão aéreo é que tem que ser na leitura. Adivinhar que o inimigo vai pular, aí você vai dar seu gol. Mas isso é muita brutalidade, não acha? Zangief é protetor do céu da Rússia, não pula não! Pressão não! E por favor, será que não dá para você ficar quieto? Aê! Round 2! Eu vou tentar o setup. Vacilei. Comentem aí embaixo, pessoal, os setups que vocês conhecem. Era chute, não rasteira <risos> ha! Do outro lado you win. Round Próxima rodada esse é o clássico Eu vou tentar o setup que aprendi no grupo Sou comédia média chute e oriá Valeu galera do grupo pressão não, pula não, Ops! round no vácuo. Me joga na parede e me chama de lagartixa. Isso. Mosquei Segura Tá certo. ops choro you assim próxima rodada, Bora! puta que, pulou é o oriar. Resetinho da vovó. Round two. Fight. Oh, yeah. Tá dando distância pra zonear. Eita que é Haduque, pelo visto, Ryu conseguiu. Finalmente conseguiu dominar a arte do Haduco. Final round, mete pointe, mete pointe. no vácuo. Minha estratégia é sempre ficar perto do adversário. Enquanto ele tá lá fugindo, eu vou, eu vou ir atrás. Ele tá apostando na pressão agora. Tá certinha a estratégia do Rio. De perto é vantagem pra mim. Uria! Oh yeah! Victory ganhamos, mas meu adversário jogou muito bem, mais alguns pontos na caminhada pro Gold. Se inscreva e comente. Tchau.